Olá, tudo bem? Meu nome é Fernanda e hoje quero compartilhar com você o segredo do marketing digital. Acompanha comigo. Boa muita gente quando conhece o trabalho por internet logo se apaixona achando que, pronto é isso que, quero fazer pro resto da minha vida. Aí vai começa a pesquisar e acha muito material, mas muito mesmo. Neste momento a pessoa se depara com a primeira dificuldade que é o excesso de informação. Afinal você tem tanta informação sobre marketing digital que é difícil compreender e organizar tudo. Isto sem contar com aqueles gurus que ganham dinheiro com apenas um e-mail. Pois é, eu já passei por tudo isso e após dois anos trabalhando neste segmento posso compartilhar algumas coisas que estes tais gurus não compartilham por serem coisas simples e de fácil compreensão e de aprendizagem. Eu quero falar para você qual é o segredo do marketing digital, sim existe um segredo que ninguém te conta, e na verdade são dois segredos que se bem dominados passam a ser simples. O primeiro segredo, este eu demorei um pouco para poder compreender, pois tinha tanta informação que passou batido, o primeiro segredo relacionamento, sem relacionamento com as pessoas, afinal de contas quem vê um vídeo ou lê um artigo são pessoas interessadas no seu conteúdo, e exatamente o seu conteúdo é que vai gerar relacionamento com as pessoas, pois quando você gera conteúdo de qualidade você também gera relacionamento, pois as pessoas passam a te conhecer saber suas ideias e abraçam seu conteúdo gerando também engajamento com sua audiência ou seja as pessoas começam a interagir com você tudo isto porque você gerou um relacionamento o segundo segredo tráfego para seu conteúdo ser visto existem várias formas de fazer seu conteúdo chegar ao seu público-alvo na internet você pode usar redes sociais blog aqui eu mais gosto vídeos Quanto mais pessoas acessarem seus conteúdos e eles forem relevantes à sua audiência, mais tráfego você terá e com isto você terá mais autoridade dentro do seu nicho de atuação, sendo assim você precisa também, e isto é essencial, capturar contatos para poder pulverizar este conteúdo com as pessoas interessadas no que você tem a dizer. Isto pode ser feito com seus seguidores nas redes sociais, nos leitores do seu blog ou ainda nos inscritos do seu canal, no Youtube por exemplo, agora a melhor forma ainda continua sendo o e-mail das pessoas. Por este canal você consegue ter uma resposta rápida e concreta. Após dois anos atuando neste setor de marketing digital pude perceber que os maiores players se concentram em fazer lista de e-mails e anunciar direto no Facebook para aumentar cada vez mais o engajamento com esta lista. Assim oferecendo produtos e serviços e oferecendo muito pouco conteúdo, compreendeu qual é o segredo do marketing digital? Se você quer trabalhar de maneira correta concentre-se em gerar conteúdo para ter um bom relacionamento e tráfego para poder dissipar este conteúdo tendo engajamento da sua audiência espero ter te ajudado se você gostou do vídeo dê um like inscreva-se no canal e nos ajude a crescer compartilhe com seus amigos quero também recomendar a você que está começando o curso fórmula negócio online do alex vargas que é um curso divisor de águas para qualquer pessoa que queira entrar no marketing digital e ter sucesso é isso aí, um grande beijo e tchau.